Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. Meu nome é Pedro Henrique, eu tenho 18 anos. Eu estou aqui para fazer um depoimento sobre o produto Max Powers Produtinho aqui que está na minha mão, que é maravilhoso. E Eu vou contar para vocês porque que eu acho ele maravilhoso. mas primeiramente eu vou pedir para você deixar o like e se inscrever no meu canal. dessa essa fortalecida aí, se inscreve no canal. E caso você conheça alguém que tenha dúvida sobre esse produto. Compartilhe com essa pessoa, pois você vai estar tá ajudando essa pessoa a saber se o produto compensa ou não E vamos lá Eu tô aqui com essas duas caixinhas na mão Uma já tá vazia, por que meu filho? Por que ela tá vazia? Porque eu já usei meu filho Porque o bagulho é bom, é bom pra caramba Faz 15 dias que eu comprei o produto Eu terminei de tomar a última cápsula Hoje você toma duas cápsulas por dia Cada frasco vem com 30 cápsulas Se eu não me engano no site tem a opção de comprar duas, quatro e seis cápsulas e cada um tem seu valor e quanto mais cápsulas, quanto mais frascos você comprar, mais desconto você ganha. Mas vamos lá, porque que eu acho, porque que, qual é a minha opinião o produto funciona? Eu comprei esse produto para conseguir aumentar o tamanho do meu pênis e meu desempenho sexual. Pois tava, não estava durando muito não. Aí ó, eu tomo duas cápsulas por dia. Faz 15 dias que eu comprei. Cada frasco vem com 30 cápsulas. E o produto é ótimo, nesses 15 dias eu já consegui ganhar 1,5 centímetros do tamanho do meu pênis Faz cálculo aí, quando acabar isso aqui eu já vou ter ganhado 3 por aí, ou mais Porque quanto mais você toma, mais resultados traz E quais os benefícios de tomar o Max Power? Max Power natural são cápsulas de maca peruana É uma fruta natural peruana, muito boa aqui a cápsula como é que ela é meu filho? Ó, ó, ó aqui ó. tá vendo, Eu vou pegar uma pra você ver é assim que ela é ó. é simples é, uma, é fruta é, um, é uma fruta, é tudo natural não vai fazer mal pra você, isso aqui você pode ficar tranquilo, que não é nenhum remédio que vai fazer você passar mal pelo um treco do coração, não faz não meu filho, isso aqui é natural compensa muito, é muito bom o que, que ele te ajuda? Ele te ajuda no desempenho sexual Aumenta o tamanho do seu pênis, aumenta o seu líbido e se você tiver ejaculação precoce, ele vai te ajudar a controlar também. Aqui tem todas as informações no, no frasco, muito bem feito, muito bem feito mesmo. O produto quando eu comprei ele chegou rápido demais, eu comprei ele chegou em apenas 3 dias, eu acredito. Eu comprei e falei, vai demorar, vai demorar essa bagaça que lá no site fala que pode demorar até 10 dias. Eu falei, pô, fazer o que, né? Chegou em 3 dias, eu tava aqui de boa, encaixei uma TVzinha, ó, carteira, e Aí eu falei, porra, o que será que é? Era o Max Power chegando, meu parceiro. e funciona, mano. E como que funciona? Ele vem numa embalagem muito discreta, ninguém vai saber que isso aqui é um produto sexual, não vem nada na embalagem, o carteiro não vai saber que você tá comprando um produto para aumentar o seu pênis nem nada meu parceiro é muito discreto ninguém vai saber que você está comprando nada porque a embalagem é top não mostra nada não dá para ninguém ver nada só você quando você abrir que você vai ver o produto e é assim que o produto chega, chega os frascos, depende da quantidade que você comprar, claro né se você comprar duas vem duas se você comprar quatro vem quatro, se você comprar seis vem seis claramente você sei o que eu expliquei isso aqui eu recomendo muito resultado vem muito rápido você toma já começa a sentir bem Se você for dar umas tchaca tchaca já vai dar resultado no primeiro dia meu filho porque não sei como mas funciona muito muito muito eu não entendo nada porque sou, eu não sou médico né mas quem desenvolveu esse produto vou falar pra tu meu parceiro tu é chefe viu? que o bagulho funciona mesmo mano e eu sou do povão galera eu quis fazer esse vídeo aqui pra dar o meu depoimento sobre o produto eu digo que funciona mesmo, cada investimento que eu fiz valeu a pena O produto tá barato até, porque dois frascos dura um mês Vou pagar isso aqui Se você for tomar um por dia vai durar dois meses, porque vem 60 cápsulas Mas se você... caiu aqui, mano, deixa... caiu, ó Você que escolhe, você pode tomar É recomendado que você tome dois por dia Mas se você quiser tomar um também antes de dormir Ou antes de fazer o tchaca-tchaca, não tem problema é isso, galera. O produto funciona. Qualquer dúvida, você pode comentar aí. Eu vou deixar o link do site do Max Power aí na descrição e no primeiro comentário fixado. Para se você quiser comprar ou conhecer mais sobre o produto, é só você acessar o link. Você vai ser redirecionado ao site do produto. Ok? Basta acessar, qualquer dúvida você comenta aí que eu vou estar tá respondendo a todos Eu agradeço pela sua atenção, não esquece de deixar o like e compartilhar o vídeo Caso você conheça alguém que tenha esse mesmo problema e se inscreva no canal É isso mesmo galera, Max Power é top, recomendo, valeu e tamo junto Boa sorte aí, Conto com sua inscrição, valeu